galera, beleza, aqui é o Enei Cádio, seja muito bem vindo ao canal, trabalha em casa ganhando, e aí, beleza, tudo bem com vocês? É... Eu quero agradecer a sua audiência, né? agradecer a você que está comigo nessa empreitada digital, e pedir, se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos, pois o conteúdo pode ser interessante para eles também, né? e se você como você já gostou desse vídeo você possa dar o seu like beleza? É, então e lembrando é, eu quero te lembrar e recomendar a você o curso de ranqueamento de vídeos do Elibelto o pulo do gato né? que tem muita estratégia legal que você pode ranquear seus vídeos em primeiras posições né? é, ou ranquear simplesmente melhorando né, o posicionamento dos seus vídeos né? então, curso ranqueamento de vídeos do o link na descrição aí, beleza? É, então, é, eu quero te falar sobre como você pode é, é, alavancar os seus vídeos ou é, fazer com que você escale né, o, os seus vídeos né, sem ter que fazer anúncios né? é, você sabe que é, é muito interessante se você tiver dinheiro para investir em anúncios tá? anúncios no Google ou anúncio, anúncios no Facebook Ads né? é bem legal porque se você tiver dinheiro para investir em alguma verba né? é, você pode usar essa verba para alavancar os seus vídeos e alavancar ali o seu conteúdo, tá? não há nada de errado nisso, né? mas a nossa intenção aqui nessa sequência é ranquear os vídeos de uma forma orgânica, né? que é mais interessante, pois a longo prazo isso se torna uma bola de neve, e esse trabalho que nós fazemos hoje, né? É, no futuro né? ficar rodando no piloto automático. Né? E aí você não precisa, se você fizer um vídeo de qualidade e esse mesmo vídeo ranquear organicamente, é muito melhor do que você ter que colocar é, dinheiro para ele é, escalar esse, esse vídeo. Né? É, no vídeo anterior eu falei sobre os vídeos revis. Né? Se você ainda não assistiu, vou deixar o card aqui, aqui acima Para que você possa ver os vídeos anteriores Pois essa série é bem legal, tá? Essa daqui é uma das melhores séries que eu já fiz é, E... É, bem legal que você... Nos vídeos revis, né? Eu notei, né? Tem muito, muito afiliado bom aí fazendo vídeo review, né, vídeo bom de qualidade, né, que vendem bastante, né. Mas a meu ver, alguns destes é, afiliados cometem um erro primário. Por quê? É, eles fazem um canal, né, um canal de vídeo e sobre determinado assunto e colocam um, dois ou três vídeos apenas, né, e tem vídeo que escala muito bem, né? tem vídeo que... É, eu vi, já vi vídeo review aí com mais de 70 mil, 80 mil visualizações Mas é, você às vezes com, é, contar com a sorte não é muito legal né? Pode ser que o vídeo não ranqueie, ou ele pode ser que demore muito a ranquear né? Por isso que eu vou te compartilhar aqui uma estratégia muito interessante que é a de você escalar os, os seus vídeos por exemplo, se você for fazer um canal, é, um canal de review faça no mínimo 10 vídeos né? no mínimo 10 vídeos é, e aí você vai escalando 10 vídeos, 20 vídeos, 30 vídeos, por que não? Né? a respeito daquele mesmo assunto dá para fazer? dá para fazer, sem ficar cansativo é, como sempre, fazendo assuntos interessantes para chamar a atenção do seu público, e isso é bem legal, tá? Por quê? Porque vamos supor que seja um assunto legal aí que o seu canal já arranquei naturalmente, né? É, um produto aí de emagrecimento, né? que seja bastante procurado. Então, o que acontece se você tiver, vamos supor, 30 vídeos? e esses vídeos começarem, imagine que você tenha cada vídeo 10, tenha é, 20 mil visualizações mas você tem 30, 30 vídeos, vezes 20 vai dar 600 mil visualizações, então aumenta muito a sua escalabilidade sobre esse vídeo, né? e, e você não conta com a sorte, porque isso ao longo prazo só tende a aumentar, né? então é, eu acho que é assim, você pode escalar de maneira inteligente né? e é, sendo muito e além disso o YouTube gosta muito de quem produz conteúdo tá? é, o YouTube quer que você produza conteúdo porque é o melhor, quanto mais conteúdo dentro do YouTube, melhor para eles mesmos. Né? Então isso é bastante legal Então pense nisso tá? é, Fazer uma quantidade maior de vídeos tá? Uma sequência de vídeos de 10, 20 até 30 né? Então isso é muito legal tá? Se você gostou desse vídeo Dá seu like, inscreva-se no canal E compartilhe com os seus amigos tá bom? É, O curso de ranqueamento de vídeos do Elisvel Link na descrição aí, Beleza? Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço e até mais.